É preciso ter prudência no que falamos, com que conversamos com as pessoas, nas informações que compartilhamos com essas, pois nunca se sabe em qual momento, ou em qual hora, iremos dizer algo sobre um assunto do qual não deveríamos. Afinal, você tem muita coisa a perder por faltar com prudência e cuidado nas relações que tem com os indivíduos. Coisas como o respeito que as pessoas têm por ti, a admiração dessas e até mesmo o seu bom senso no que fala. Enfim, faltar com sensatez nas suas falas, diante de qualquer tipo de situação, não fará com que as pessoas te vejam com bons olhos. Pelo contrário, apenas será visto como um indivíduo tolo, insensato e imprudente. Mas você já deve saber disso, não é verdade? Tendo aprendido por conta das próprias experiências, ou só diante de conselhos mesmo, e consegue observar claramente o efeito disso na sua vida. Por que me fala aí? Quantas e quantas vezes falou algo que não deveria e se prejudicou por conta disso. Quantas vezes não policiou suas palavras e veio dizer algo que magoou alguém, que gerou mágoas na relação que tem com outra pessoa. Foram inúmeras vezes. Por isso é tão importante ser prudente, evitando que coisas do tipo aconteçam. Até porque se você deseja conquistar poder, deve saber muito bem fazer uso desse instrumento que você tem e que se chama voz, da melhor maneira possível, para que suas falas sempre te levem a boas oportunidades, e não a caminhos tortuosos e cheios de fracassos, porque é isso que acontece na realidade, e que diferenciam pessoas de sucesso com aquelas pessoas fracassadas, porque enquanto as primeiras se atentarão a usar as suas palavras, de maneira sempre eficaz, obtendo vantagens e boas prerrogativas, conseguindo ser mais bem-sucedidas, daquele que falar sem prudência, aquilo que bem entender e vier em mente, sem pensar duas ou três vezes se seus comentários serão pertinentes àquela ocasião. Portanto, treine a sua prática de direcionar os diálogos que tem com as pessoas para caminhos que tragam vantagens a você. Porque se você quer ser feliz, quer obter determinados recursos, quer ter poder e boas relações, deve saber muito bem usar as palavras ao seu favor. Porque não pense que, dizendo a primeira coisa que vem à sua cabeça, você estará sendo verdadeiro, ou mesmo sendo quem você é de verdade, porque isso não passa de um grave equívoco, estará apenas se enganando. Pois essa atitude não diz respeito a ser quem você é, somente ao impulso que você está tendo nesse momento, agindo sem racionalidade e sem pensar no que estará sendo feito, ou mesmo sendo dito. E a essência de ser quem você é verdadeiramente, Está em refletir sobre cada ação que toma, sobre entender o porquê, o motivo das condutas e falas que tem diante de cada ocasião. É se aprofundar em você mesmo e enxergar que se falar tal coisa, irá magoar determinada pessoa, sendo que não é isso que deseja, preferindo ficar em silêncio para evitar que isso aconteça. Desse modo, enxergará mais além acerca do que vai acontecer depois de suas palavras serem ditas. E é exatamente assim que você se torna uma pessoa calma, porque suas atitudes são condizentes com esses atributos. Entende? Não tem como agir sempre de maneira impossível e ser visto como uma pessoa calma, porque suas atitudes não condizem com isso, não se relacionam com esses atributos. Acorda para a vida, ser inconsequente com o que fala não te levará a lugar algum que vale a pena. Apenas fará com que continue no mesmo lugar, ou pior ainda, fazendo com que regresse na vida se enganando, achando que suas atitudes estarão sendo respeitadas, quando, na verdade, aos olhos das pessoas, você não passa de um indivíduo arrogante e prepotente. Então, para que isso não venha a acontecer, tenha o costume de ser educado, passando a construir bom senso nessa sua cabeça. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também. Um grande abraço!